Cá estou eu, estou eu gravando. Estou dentro da minha casa que nesse momento eu estou tô, tô fazendo uma coisa que eu acho bastante importante. Eu estou observando a natureza. E essa natureza é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa. Eu vou tentar mostrar para vocês o que eu vejo. Né? Tentarei mostrar essa é a natureza, é uma beleza. Ela e aqui. Eu tenho um abacateiro, ó, oh. porque eu acho que ele tem bastante abacate, Eu tem uns abacates ali, ó, oh. não sei se vai dar para ver, mas é... é bacana, né, isso é uma coisa legal. A gente estar aqui é legal. Deixa eu ver se eu consigo aproximar esse, esse abacate. Olha, um abacate que está comido, inclusive. Tem outro ali. Ó, tem mais abacate aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo localizá-los. Hum... Não tá fácil de... Ó, ali tem, ó. Ó, tem uns avacates ali. Bom, isso para mim é uma coisa maravilhosa. E eu tô aqui, né, Nesse momento, gravando e olhando a natureza e aproveitando o máximo que eu posso. Eu creio que eu devo ir para a Itália, né? E se eu for para a Itália, eu vou tentar fazer alguns vídeos que sejam bons para eu poder encerrar a minha vida com uma qualidade boa de coisas que eu, acho que eu tenho feito coisas boas, né? Mas eu tentarei fazer coisas melhores, bem melhores. Vou é, terminar os livros que eu, que eu comecei, né? E vou fazer coisas que são, são boas e bonitas para que se possa deixar é, coisas boas para essa humanidade, né? Eu acho que o meu tempo também não, não é tanto, né? Eu estou com 71 e agradeço por poder fazer tudo que eu fiz, por poder estar morando nessa casa, por poder ter coisas que são tão boas, que são o resultado de um trabalho, de um esforço. Mas... a vida é assim mesmo, né? Começo, meio... Enfim... Então é isso...